da estúdio estúdio. mais uma por um assunto pessoal agora além da rede social BeardTube nós temos o um Central de Ajuda então vamos poderá então vai estar tá no link o link vai do Central de Ajuda vai estar tá aqui na descrição que foi criado no simples e o e a rede social BeardTube foi criado na wix.com é, a wix o Bior YouTube, rede social, meu? Pois é, né? então, o link vai estar na descrição dela. sobre o canal e a central de ajuda também. Então, obrigado pela compreensão. Esse vídeo vai... Se você viu esse vídeo, você está no YouTube ou lá na central de ajuda Bior YouTube. Me beijo, Gabriel! Por favor, eu seu profeta! Eu sou o Filsa.